Meu nome é Ingrid, eu frequento a Rosa dos Ventos há 21 anos. Eu estava lá naquele carnaval de 95, que a gente considera é, o momento da criação da Rosa dos Ventos. E para mim, a rosa é, como diz aquele trecho do, do Guimarães Rosa, né? ela é como uma sombra que refresca, ela é uma, um descanso na doideira. Então... é para a Rosa dos Ventos sempre no verão, no mês de janeiro, e eu passo o ano inteiro esperando por esse momento. Para mim é uma alegria muito grande e um orgulho muito grande de poder fazer parte dessa história.